E aí, pessoal, Alexandre Nogueira, mais uma vez com vocês. Ontem, ia sair outro vídeo hoje, mas esse assunto é mais importante. Ontem o pessoal começou a receber no e-mail, um e-mail falando sobre as novas formas de cobrança. Alexandre, o que, que mudou? Acima de 120 reais continua a mesma coisa, tá? Em anúncios aonde o preço já seja acima de 120 reais ok? Preço acima de 120 reais não mudou, tá? Beleza. Agora, anúncios onde o preço do anúncio é abaixo de 120 reais, até 119,99, O Mercado Livre vai cobrar os 11% no clássico, 16% no premium e mais 5 reais. Não é percentual, é 5 reais, ok? O que, que mudou com isso? Lado bom e lado ruim. Vamos enxergar. O lado ruim é que você vai ter que subir o seu preço para pagar isso, Tá? Então fatalmente a gente vai ficar nesse momento no mercado livre um pouco mais caro do que nos outros marketplaces, tá? Alexandre, por que você tá calmo? Porque a gente tem, tem duas escolhas, chorar ou vender lenço. O pessoal fala, isso é até meio clichê, mas todo mundo fala. Então eu tô aqui para dizer para você escolher vender lenço, tá certo? Então qual que é a sua opção? Então vamos lá pessoal, continuando aqui. Cortou um pouco porque eu bati a mão, eu tô gravando com estabilizador e nem sempre eu acerto, mas... O que, que nós temos que enxergar? Lá do bom do negócio, acabou o frete surpresa, tá? Se o seu produto é abaixo de 120, se o cara chegar no 120, se a pessoa chegar no mercado pontos de 80, mercado pontos de 90, qualquer frete grátis que vier do carrinho oriundo, teu produto não tinha frete grátis abaixo de 120 e o mercado livre deu o frete grátis, ele não vai mais cobrar, por quê? Esse 5 reais a mais ele vai fazer uma poupança e vai guardar. Alexandre, quando que eu pago esses cinco reais? Em todas as unidades vendidas do seu anúncio abaixo de 120. Se é um anúncio que você já dá frete grátis abaixo de 120, vai pagar os cinco reais. Se é um anúncio que você não dá o frete grátis abaixo de 120 e a pessoa não chegou em 120 para ganhar o frete grátis no carrinho, você vai pagar os cinco reais. Se é um anúncio que a pessoa botou produtos e chegou a R$120 e ganhou o frete grátis, você vai pagar os cinco reais. Então... Todos os anúncios abaixo de 120 reais, quantidade vendida vai pagar reais. Se um anúncio teu de 20 reais vendeu 5 cinco vezes, cinco, o cara comprou 5 unidades, você vai pagar 25 reais a mais de taxa, tá? A isso é uma nítida aumento de tarifa? É, em produtos mais baixos isso fica inviável? Fica, por quê? Se a gente for falar de anúncio premium, anúncio classe, você vai ter que colocar lá é, seis reais e pouco no anúncio prêmio, vai ter que colocar ali R$5,00 e pouco no anúncio clássico. Por quê? Quando você embutir no preço, você vai pagar 11% em cima disso que você embutiu e 16% em cima disso que você embutiu, tá? Então a conta é nítida. Ah, quanto que eu faço lá? Eu, não, eu acabei de chegar, de viagem, acabei não fazendo a conta. Mas coloca aí, R$6,20 menos R$16,00, vê quanto dá. Tem que sobrar R$5,00, ok? Tá? Então, R$6,00 menos R$16%, ou pode ser que já dê, eu acredito que já até dá mesmo. É, então, você vai colocar R$6,00 quando for anúncio premium a mais o seu preço. Qual a saída que tem para isso? Aumentar ticket médio, tá? Aumentar os tickets do seu produto, montar kit. Por quê? Se você pegar três produtos iguais e montar um kit com três unidades, o Mercado Livre vai te, co te cobrar R$5,00, entendeu? Porque O Mercado Livre não enxerga que dentro desse kit tem três produtos. Ele enxerga como um anúncio que vendeu uma unidade. E na verdade é um anúncio de um kit. Essa é a primeira saída. Outra coisa, ir atrás de produtos de kit médio mais alto, complementar seu mix, também é a saída, tá certo? É buscar é, dentro dos seus produtos anúncios que ficam muito próximos a 120 reais. Ah, eu tenho um anúncio de 123 reais, tenho um anúncio de R$125,00. Fazer a conta e testar colocar também um anúncio igual a esse por 119,99, por exemplo, porque aí ao invés de 11 e pouco, R$ 12, R 13, R 14, R 15, R$ $20, às vezes que é o que você paga de frete grátis, por ter dado frete grátis acima de R 120, você vai pagar R$ $5. Então, dos R$19,99 você vai pagar 5 no mais a comissão. Enquanto no R$ $125, você pagava a comissão mais o frete grátis que você estava dando. E se o cara pegar um R$199,99 e botar uma agulha lá, um negócio de 10 mangos, ele já ganhou frete grátis. Então isso também é uma outra saída que pode ser usado, o Mercado Livre está ciente disso, tá? Qual que é a ideia que eles tiveram? É de tentar parar de cobrar o frete surpresa nesse primeiro momento, começar a acertar as, as condições dos vendedores, porque está muito complicado a questão do frete surpresa. Nós vamos sentir sim nesse primeiro momento e até não sei quando. Mas eu acredito que com a inserção do Coletas, como eles estão planejando, é, tentar começar a atender o maior número de pessoas com o Mercado Coletas, vou soltar um vídeo depois disso também, mas eles vão começar a ter um controle maior sobre essa logística e automaticamente eles vão passar a conseguir colocar condições comerciais diferentes, tá? Trabalhar o frete, baixar o frete, calcular o frete corretamente, isso eu acredito é o que eu espero, tá certo? Então, antes de passar essas informações, eu confirmei com o André do Envio, 100%, para não vir aqui falar besteira. Então, você quer saber o que vai acontecer? É isso que eu tô te falando nesse vídeo, tá? É exatamente isso que eu tô te falando nesse vídeo. Beleza? Um grande abraço, vamos que vamos. Ajustem os seus preços. Dia 2, a mudança acontece. Tá certo? Produtos muito baratos, coloque, monta kit, o que você quiser já, para não depender desses produtos. Tá? Então, não se esqueça. Fique esperto no seu preço. Um grande abraço, tamo junto, vamos que vamos. Uma notícia boa, com algumas que não são tão boas, mas é uma solução paliativa que fica melhor do que o frete surpresa, onde você pagava 200, 300, 80 reais dependendo do frete surpresa. Agora pelo menos você sabe que é 5 mango. Então trabalha com 5 mango e vai pra cima. Eu cortei e voltei porque você tem a opção ainda abaixo de 30 reais de desativar o mercado de envios, tá? Você continua tendo essa opção. Se o senhor é não sai posicionar ou não, aí você que analisa, tá? Eu testei alguns e perde muito posicionamento de ativar o mercado de envios, mesmo nos abaixo de 30 reais. Agora sim, valeu, um abraço, tchau.